O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, professor Jorge Vieira, reagiu hoje ao comunicado emitido pela atleta Clarice Cruz. A reação aconteceu através de uma entrevista à RTP, acompanhada também pela FPA-TV. Em primeiro lugar, naturalmente, que como presidente da Federação eu devo lamentar todo este, todo este, toda esta situação. É uma situação que tem alguns contornos caricatos, porque nós sentimos que a razão, uh, uh, as razões apontadas pelo atleta não correspondem efetivamente à verdade dos factos. A uh, atleta, em primeiro lugar, nas primeiras declarações que nós, uh, que nós lemos, preferidas pela atleta, eh, dizia-se que eh, o secretário de Estado do Desporto eh, teria anunciado publicamente um aumento das verbas para a preparação olímpica eh, e que, no caso dela, a resposta que houve da Federação foi retirarem-lhe eh, o apoio da preparação olímpica e atribuírem-lhe um apoio mais reduzido. Ora, esta situação explica-se da seguinte forma. Existem dois planos, dois projetos que são complementares Uh, e os dois ligados aos nossos melhores atletas, um para os atletas de mais alto nível, que é o projeto olímpico, que atribui apoios mais significativos, projeto esse onde a atleta estava uh, incluída, uh, até dezembro, de 2013. A partir de dezembro de 2013, a atleta, não tendo cumprido com os critérios de permanência que lhe eram exigidos, a atleta passou para um outro projeto, que é o projeto de alto rendimento, esse gerido integralmente pela Federação, mas que atribui, eh, naturalmente, apoios eh, menos significativos. Também as exigências também, para estar nesse, nesse programa de apoios também são Uh, de uh, menos valia, de menos exigência. Naturalmente que a atleta uh, deveria conhecer. Uh, eu duvido até que a atleta não conhecesse uh, claramente as regras uh, do jogo, porque não era propriamente, digamos assim, em linguagem mais, mais plebeia, não era propriamente uma caloira neste processo. É uma atleta que, uh, estando... Uh, perto do seu fim de carreira, com certeza que já conhece as regras, há muito, que se praticam no atletismo português e no desporto português relativamente a estes dois projetos. Portanto, em nosso entender, não há razão nenhuma para lamentar este facto, não há aqui nenhuma injustiça. Outros atletas, eu devo referir, já passaram por esta situação de sair do projeto olímpico, eu cito apenas dois nomes, Rui Silva, campeão do mundo, naide Gomes, uma das nossas atletas mais medalhadas, não cumpriram com os critérios de permanência no projeto olímpico e saíram do projeto de preparação olímpica. Portanto, para nós, isto seria um não facto, um não acontecimento, mas, infelizmente, uh, aquilo que se referiu uh, é baseado em dados incorretos. Até concretamente, ela tinha como ela tinha como duas hipóteses de, manter, de se manter no projeto olímpico durante o ano 2013. Tinha, segundo uma tabela de resultados, ela teria que realizar uma marca de 9 minutos e 35 nos três momentos obstáculos ou teria que participar nos campeonatos do mundo eh, em Moscovo, que se realizaram em agosto de 2013 em Moscovo, e classificar-se como semifinalista, no, neste caso de, dos critérios, até o 18º lugar. A uh, atleta não conseguiu o resultado, nem o mínimo para a tabela, nem, uh, nem fez o mínimo para uh, participar nos campeonatos do Mundo Moscovo. A atleta fez, no ano 2013, a marca de 9 minutos, 52 segundos e 66 centésimos, que não lhe dava acesso, nem à tabela para se manter, nem uh, uh, a participação no Campeonato do Mundo. Portanto, o Campeonato do Mundo seria a competição internacional do ano de mais alto nível, onde uh, a atleta poderia conquistar o direito de se manter no projeto olímpico e não chegou a participar porque não conseguiu, lamentavelmente para nós também, e para ela certamente, não conseguiu uh, o mínimo de qualificação para participar no Campeonato do Mundo. Uh, após isso, o, o, o Comitê Olímpico, Uh, uh, prolongou a permanência do projeto teoricamente a sua permanência no projeto deveria ter terminado em agosto de 2013 e o Comitê Olímpico e nós informámos a atleta prolongou até ao final de 2013 a permanência no projeto terminado o ano de 2013 os atletas que tinham critérios feitos cumpridos para a permanência continuaram uh, uh, a Clarice Cruz foi uma das atletas que não conseguiu manter-se uh, no projeto naturalmente que eu sinto, naturalmente, as dores da atleta, porque passar de um apoio tão significativo como o da preparação olímpica para um apoio bem mais modesto que lhe é atribuído no âmbito alto rendimento, naturalmente que isso se sente. Mas há uma razão, há um racional por trás de tudo isto que deve ser entendido. No princípio temos todas as informações relativas à atleta, pelo menos as informações relativas à nossa vigência, naturalmente, como, como direção da federação foi apresentado pelo treinador da atleta uh, uma ficha de atividade para o estágio de altitude realizado em Font Romeu, uh, posso dizer de 25 de Abril a 23 de Maio de 2013, em que o orçamento inicial era 2.300 euros. Todas as despesas pagas, o que foi gasto pela atleta foi a verba de 1.915,87 euros, portanto 1.915 euros e uh, 87 centimos. A própria atleta, transferiu para a Federação o restante, o remanescente destes gastos. Portanto, gastaram tudo aquilo a que tinham direito e a tudo aquilo que tinham proposto. Já agora adianto até uma informação relativamente também a uma das afirmações que é feita nas, nas, naquilo que a atleta refere, como razões, que têm a ver com salários perdidos relativamente aos salários perdidos e foi este um dos estágio em que a atleta se ausentou do seu trabalho, que é um trabalho permanente na Câmara Municipal de Ovar na ficha de atividade desta, deste, deste estágio o próprio treinador refere e temos a documentação naturalmente escrito pelo treinador diz a Clarice abdica do ordenado durante este período que nós entendemos como a Clarice não necessita de uh, haver uma reposição, digamos assim, de, de, de vencimentos de honorários perdidos no seu serviço da Câmara. Portanto, relativamente a este estágio, nós não conseguimos também entender quais são as falhas federativas. E poderia haver, há sempre falhas, há sempre erros, acontecem sempre uh, naturalmente omissões, mas nós estaríamos cá para corrigir se tivesse havido algum erro desse género. Nós gostaríamos e gostamos naturalmente que todos os nossos atletas estejam disponíveis para a Seleção Nacional. Se eu posso dizer uma opinião mais pessoal, eu digo que isto é um pouco a imitação daquilo que se passa noutras modalidades, em que os atletas fazem declarações públicas por incomodidade com qualquer facto, anunciam que não estão disponíveis para a Seleção Nacional. Nós não temos esse hábito na Federação de Atletismo. A única coisa que eu posso dizer é, lamento, nenhum destes factos enumerados pela atleta, têm um fundamento suficientemente válido, suficientemente consistente para fundamentar uma decisão uh, deste tipo. Outras interpretações, obviamente, que eu não poderei fazer uh, na minha função, e são uh, bem-vindos à Seleção Nacional. A Seleção Nacional precisa de todos os atletas e de todos os bons atletas que temos. Repito, a Clarice Cruz, embora se possa considerar pela sua idade, 36 anos, estar no fim da sua carreira desportiva, é sempre bem-vinda. Eu considero e, e julgo que já tenho alguma experiência de análise desse facto, são sempre eh, momentos muito complicados para um atleta quando se aproximam os, os fins de carreira. Ela própria, em declarações jornalísticas, eh, eh, à comunicação social, antes até dos Jogos Olímpicos de, de, de Londres, anunciava que eh, vamos ver se faço mais uma época, qualquer coisa assim neste ano. Portanto, eh, eu tenho pena é que um fim de carreira possa ficar manchado eh, com eh, uma decisão que pode ser eh, menos pensada. Por isso mesmo nós, não tenho dúvidas, que estaremos sempre disponíveis para acolher a atleta como sempre acolhemos todos os atletas.